Inclusive, a primeira edição desse cordel foi publicado por uma editora que ela botou um verdadeiro manual para se tornar um seu Lunga. Ah. Foi parar no Tribunal de Justiça do Ceará, porque Seu Lunga processou um cordelista que fez uns cordéis sobre ele, Abraão Batista. E aí, como o meu cordel citava o nome, um verdadeiro manual para se tornar seu Lunga, ele foi citado na ação. Nossa. Lá no Ceará. E seu Lunga ganhou. O cordelista foi proibido de, de falar no nome de seu Lunga Seu oh, Lunga é. que morreu, acho que em 2014. É um seu personagem Seu Lunga, porque real. não sabe, é uma personalidade da literatura de Cordel. Ele foi. Né, colocaram ele na literatura do Cordel pelas respostas, pelas respostas que dele. Pelas respostas dele. E ele, um personagem real mesmo é. do Ceará. Porque Seu Lunga é aquele de Holanda que, que ele vai estar tá na rua, aí ele chupando um Picolé, o caba. Seu se Lunga, o senhor chupando um picolé aqui na rua. Ele o o quê? Você queria que eu comprasse uma casa para chupar um picolé? <risos> <risos> Só Lunga e É, entendeu? eu tipo é ele de... é. né? uh, perguntando. Ele ia saindo, isso eu, talvez ele nem tenha dito, mas é atribuído a ele. Hum. Diz que uma vez ele saía sair de casa e estava chovendo. Aí... Ele pegou o guarda-chuva e ia sair da mulher. Nunca vai sair nessa chuva. Ele botou o guarda-chuva para lá e disse, não, só na próxima que vim. <risos> <risos> aí, disse que ele foi comprar uma galinha. Pra, aí, lá no Nordeste, se compra bonito. na feira a galinha, no, no dia da feira, e se leva para matar. Sim. Aí, ele chegou com a galinha em casa. Aí, a aí, Oi, mulher, a galinha... aí. aí já tá pressuposto que era para matar, para comer. Hum. Aí a mulher, é, é, é para matar, e ele, não, deu uma surra e solta. <risos> É, deu a sua sorte. Aí, velho. Então, se atribui tanta coisa, porque ele se tornou um personagem tão importante. É como alguns livros da Bíblia, por exemplo, Pedro provavelmente não escreveu nada, mas tem três cartas atribuídas a ele, por quê? Porque ele era importante, Sim. era um discípulo, um apóstolo que conviveu mesmo com Jesus, então outro escreveu e botou. Dele, dele, Então, a longa Tudo quanto a é história assim Agora no é nome dessa é Lunga, Essa é longa. Então, tem esse tipo. E aí, eu já fiz. Meu pai era meio seu longa, mas é. É ainda, meu pai é. Eu, eu pequenei, falava: pai, só vai sair. Meu pai tudo arrumado, com Sim. o carro ligado. Sim. Aí eu olhava, pai, só vai sair. Não, vou cagar. É, eu... Aí eu pensava a vida inteira, desde pequenininho, eu pensava, meu pai sai pra cagar. Tá. Se tem banheiro aqui em casa, <risos> eu era pequenininho. Então, Diolando, eu, eu reuni Ferrez, esse cordel, Pergunta Idiota, Tolerância Zero, você que tá mais perto desse aqui, que é o segundo volume, ó, esse aí. É, e esse aqui é o Pergunta Idiota, Tolerância Zero, já o 2, e eu já escrevi o 3. Então, só para o leitor ter, para o nosso internauta que está aí nos acompanhando... Compreender em cordel como fica. No quarto escuro e trancado, vai descansar com prazer. Batem na porta gritando. Dormiu mesmo pra valer? Só estou me espreguiçando, abrindo a boca, fechando e treinando pra morrer. <risos> na... O cara pergunta é, e, ele, e, e responde. ele responde. É, e ele responde: tá deitado, tá dormindo? Não, tô. Então, olha: enxugando o seu cabelo, trocando de vestuário, toalha ainda na mão, mesmo assim diz o otário. Acabou de tomar banho? Apenas fiz algo estranho, mergulhei no sanitário. <risos> Na garagem do seu prédio, acabaste de apertar o botão do elevador e vem alguém xeretar. Subirá nesse momento? Não, meu apartamento vai descer para me buscar. <risos> não é, porque o tá, é elevador vida não, vida não vida anda do lado. Vida é, vida é. É, do abrindo a boca, abrindo a boca e dos olhos, remela ainda limpando, a cara inchada de sono, parece, aí o cabra, você está acordando? Responda a esse preâmbulo, idiota, sou sonâmbulo, durmo uhum. depois saio andando. <risos>